O procedimento da entrevista, ele tem aspectos positivos e negativos, tá? Um dos aspectos negativos, de uma forma bem sucinta, é você se envolver emocionalmente com o entrevistado. Então, a sua opinião, quando você entrevista alguém, a sua opinião não é relevante. Então, se você não concorda com o entrevistado, se você tem uma visão de mundo diferente do seu entrevistado, é, você não vai influenciá-lo. Então você tem que se colocar como entrevistador, se você vai fazer uma entrevista é porque você quer saber a visão de mundo, a opinião do seu entrevistado. E a pior coisa que tem é a pessoa estar sendo entrevistada por uma pessoa que tem uma opinião contrária à dela, e aí o entrevistador virar e falar assim, não concordo, é problema seu. Tá? Se você não concorda comigo, então ou você me exclui do seu TCC e aí você vai ter uma pesquisa enviesada, tá? porque você só está é, trazendo aqueles que pensam igual a você, ou você aceita o que eu estou falando, que é o contraditório, e aí você discute no seu TCC, você discute com aquilo que eu estou falando. Tá? Então, um aspecto positivo é que você pode fazer uma pesquisa quantitativa, inclusive com gráficos, através do Google Forms, né? tem um vídeo no meu canal explicando passo a passo como fazer a entrevista eletrônica, pergunta aberta, pergunta fechada, então tem inúmeras variáveis que você pode fazer uso para você conseguir levantar os dados que você quer levantar para resolver ou para responder o seu problema. Bom, espero ter ajudado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão escreva aí, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho.